Vitamina B complexo NSP. O produto é adequado para veganos e vegetarianos. As vitaminas do complexo B são essenciais para o nosso corpo. Eles estão envolvidos em muitos processos básicos da vida. Para fornecer totalmente ao seu corpo vitaminas do complexo B, você precisa comer muitos alimentos. A vitamina B1, tiamina, pode ser obtida da carne, fígado, rins, trigo sarraceno, aveia, pão de centeio. Em menor quantidade de B1 no farelo, avelãs e nozes, fermento, feijão, batata, milho, grãos de trigo germinados. Pode ser obtida a partir de alimentos, nem sempre significa que realmente conseguimos. Alimentos refinados, assim como cultivados em tecnologias aceleradas, com uso de produtos químicos, não acumulam a quantidade adequada desses nutrientes que os livros de referência estão perguntando. A diferença entre deve haver muitas vitaminas e o conteúdo real de vitaminas está definitivamente lá. Isso explica a necessidade de introdução adicional dos nutrientes mais valiosos na forma de cápsulas, comprimidos. A vitamina B1, tiamina, é muito importante para a manutenção da saúde. Regula o metabolismo de carboidratos, aminoácidos, ácidos graxos. B1 tem um efeito versátil nas funções dos sistemas cardiovascular, digestivo, endócrino, nervoso central e periférico. Chamar sua atenção O conteúdo de vitamina B1 na carne suína e em uma cápsula do produto vitamina B complexo NSP. Uma cápsula do produto NSP contém 6 mg de vitamina B1. 545% da necessidade diária. A vitamina B2, riboflavina, regula as etapas mais importantes do metabolismo. Melhora a cuidado visual, percepção de luz e cor, tem um efeito positivo no estado do sistema nervoso, pele e membranas mucosas, função hepática, hematopese. A vitamina B2 deve estar em tais produtos, fígado, ovos, queijo, queijo cotage, outros produtos lácteos, carne, peixe, trigo saraceno, legumes. Não é suficiente em tais produtos, arroz, milho, sêmula, macarrão, pão de farinha dos mais altos graus, a maioria dos vegetais, frutas e bagas. A necessidade diária de vitamina B2 aumenta com as doenças. Com gastrite com secreção reduzida do estômago, enterite crónica e pancreatite, hepatite cirrose do fígado, algumas doenças dos olhos e da pele, anemia. Chamar sua atenção. O conteúdo de vitamina B2 em alimentos ricos nela e em uma cápsula do produto vitamina B complexo NSP. Uma cápsula do produto NSP contém 6,8 mg de vitamina B1, 486% da necessidade diária. A vitamina PP, niacina, faz parte das enzimas mais importantes do organismo, está envolvida na respiração celular, metabolismo de proteínas e carboidratos. Regula a maior atividade nervosa, as funções dos órgãos digestivos, o metabolismo do colesterol, afeta o sistema cardiovascular, dilata os pequenos vasos. Mais em produtos à base de carne, menos em peixes. Há muita niacina em cereais leguminosas, nozes, mas é pouco absorvida por esses alimentos. Legumes, frutas, bagas são pobres para eles. Há pouca vitamina PP em produtos lácteos e ovos, mas há muito do aminoácido triptofano, a partir do qual a niacina pode ser formada no corpo. A necessidade aumenta com doenças do trato gastrointestinal. Há também uma necessidade crescente de vitamina PP em doenças do fígado e do trato biliar, aterosclerose e doença cardíaca coronária, diabetes, antituberculose e outros medicamentos. A vitamina B6, piridoxina, está envolvida no metabolismo de proteínas, gorduras, colesterol e carboidratos. Normaliza as funções do fígado. É necessário para a absorção de aminoácidos e ácidos graxos essenciais pelo organismo. Há muito disso na carne, fígado, alguns tipos de peixes, ovos, cereais, legumes, batatas. Não é suficiente em produtos lácteos, legumes, frutas, bagas. Necessidade diária de vitamina B6 pode aumentar devido a mudanças na condição e na dieta. Quanto mais proteínas vêm com os alimentos, mais vitamina B6 é necessária. A necessidade aumenta com gastrite com secreção reduzida do estômago, doenças do intestino delgado, entrite e fígado, atroscorose, insuficiência circulatória, tuberculose e outras infecções, toxicose de mulheres grávidas, anemia, antibióticos. Chamar sua atenção. O conteúdo de vitamina B6 em alimentos ricos nela e é uma cápsula do produto vitamina B complexa NSP. Uma cápsula do produto NSP contém 8 mg de vitamina B6. Isso é 571% do valor diário. A folacina, ácido fólico, é necessária para a formação normal do sangue. Desempenha um papel importante no metabolismo das proteínas, tem um efeito positivo no metabolismo da gordura no fígado. Contida em produtos, fígado, legumes, repolho, endro, salsa, espinafre, legumes, cereais, queijo cottage, queijo, ovos. Apenas vegetais frescos são uma verdadeira fonte de fulacina, pois até 90% dela é perdida durante o cozimento. A necessidade diária de ácido fólico aumenta com a crônica, crónica, após recessão gástrica, hepatite cirrose hepática, tomando antibióticos. Chamar sua atenção. O conteúdo de vitamina B6 é em alimentos ricos nela e é uma cápsula do produto vitamina B complexa NSP. Uma cápsula do produto NSP contém 400 microgramas de ácido fólico. Isso é 200% do valor da diária. A vitamina B12, cobalamina, é necessária para a hematopése normal, está envolvida no metabolismo da gordura e na absorção de aminoácidos. Sua ação está intimamente relacionada à folacina. A fonte de vitamina B12 são produtos de origem animal, especialmente fígado, carne, peixe, gema de ovo. A deficiência de vitamina B12 no corpo é possível com nutrição estritamente vegetariana a longo prazo, sem leite, ovos, carne, peixe e absorção prejudicada da vitamina na gastrite com secreção gástrica acentuadamente reduzida após recessão do estômago ou intestinos, com enterocolite grave, doenças almínticas. Com essas doenças, a necessidade de vitamina B12 aumenta. O conteúdo de vitamina B12 em alimentos ricos nela e é uma cápsula do produto vitamina B complexo NSP. Uma cápsula do produto NSP contém 24 microgramas de B12. Isso é 960% do valor diário. A biotina, ou vitamina B7, é essencial para o corpo metabolizar carboidratos, gorduras e proteínas. Também desempenha um papel na regulação genética e na sinalização celular e está associada a cabelos, unhas e pele saudáveis. Além disso, a biotina é importante para o desenvolvimento fetal durante a gravidez, bem como para a saúde do fígado. A biotina pode ser sintetizada por bactérias intestinais ou absorvida dos alimentos. Os alimentos mais ricos em biotina incluem fígado e produtos de carne, gema de ovo, salmão, noz e sementes de girassol, laticínios, abacate, batata doce. O ácido pantotênico, vitamina B5, está envolvida em várias funções importantes no corpo, como a quebra de gorduras e carboidratos para a energia, a produção de glóbulos vermelhos, eritrócitos, a produção de hormônios sexuais e do estresse e a síntese de colesterol. Como outras vitaminas do complexo B, o ácido pantotênico não se acumula no corpo. Devemos obter vitamina B5 dos alimentos todos os dias. Em um estudo, os participantes administraram dietas com baixo teor de ácido pantotênico para induzir a deficiência de vitamina B5, enquanto outro estudo envolveu a administração de um antagonista metabólico do ácido pantotênico. Os resultados desses estudos mostram que baixos níveis de ácido pantotênico no corpo podem, de fato, levar ao desenvolvimento de condições como fadiga, insonia, depressão, irritabilidade, vomitos, dor abdominal, infecções frequentes do trato respiratório superior e queimação nos pés. Alimentos ricos em ácido pantotênico incluem carne e laticínios, cogumelos, shiitake, vegetais, couve-flor, brócolis, repolho, nabo, pepino, frutos do mar, abacate, morango e toranja. Se não for possível obter a vitamina B5 a partir dos alimentos, deve-se tomar suplementos alimentares para que o corpo não falte esta vitamina e outros nutrientes. O ácido pantotênico é sensível ao calor e à umidade, portanto, os alimentos não aquecidos devem ser preferidos. Surpreendentemente, mas é verdade, todas as fontes ricas de ácido pantotênico acima, carne, laticínios, cogumelos, frutos do mar, requerem tratamento térmico, inclusive em termos de segurança alimentar. O tratamento térmico destrói micróbios patogénicos e previne doenças infecciosas. Chamar sua atenção. O conteúdo de ácido pantotênico é em alimentos ricos nele e é uma cápsula do produto vitamina B complexa NSP. Uma cápsula do produto NSP contém 40 mg de ácido pantotênico. Isso é 667% do valor diário. O tratamento térmico é necessário para a prevenção de doenças infecciosas e parasitárias. O tratamento térmico leva à perda de vitaminas. Na verdade, isso resume a descrição dos efeitos das vitaminas. Para que as vitaminas B sejam benéficas, elas devem ser usadas adicionalmente. NSP fortaleceu a fórmula com estratos de plantas para ajudá-la a absorvê-los melhor e obter mais benefícios do complexo de vitaminas B. A composição do produto é projetada para manter o metabolismo energético adequado e manter as funções psicológicas. Revisamos as propriedades mais populares das vitaminas B, que, no entanto, são caracterizadas por um espectro de ação muito mais amplo. Para uma pessoa moderna, é importante obter todo o complexo de vitaminas. Por exemplo, estudantes e trabalhadores de informática precisam de um complexo de vitaminas B. A vitamina B1 é necessária para a produção de energia suficiente. B2, riboflavina, afeta a saúde do sistema nervoso, ajuda a manter uma boa visão. A vitamina B6 também suporta o sistema imunológico. B12 é importante para a hematopese. Precisamos de sangue vermelho saudável, imunidade, visão e bom desempenho. Não há dúvida de que a dieta diária deve ser formulada de forma a fornecer ao organismo vitaminas do complexo B. A suplementação com vitaminas do complexo B parece ser a solução ideal. Vamos reiterar um fato importante: as vitaminas hidrossolúveis não são depositadas. Eles não são acumulados em reserva e a necessidade diária deles é alta. A fórmula do complexo de vitamina B é complementada com bioflavonoides cítricos e valiosos extratos de plantas. Estes são alecrim, açafrão, pode flor de brócolis, pode folha de couve. Pode raiz de cenoura, pode beterraba, pode folha de alecrim, pode tomate em pó, pode rizoma de açafrão, pode extrato de bioflavonoide de toranja, extrato de podespridina de bioflavonoide, pode extrato de bioflavonoide de laranja. Todos juntos, os componentes deste produto trazem ainda mais benefícios à sua saúde. Dose diária recomendada: Um comprimido por dia com as refeições. A empresa NSP faz todo o possível para a sua saúde e longevidade. Seja saudável, viva feliz para sempre.